Nossa, Deus, muita dor. Eu saí correndo, muita dor, muito assustado, porque a pancada foi muito grande. Na hora que eu vi a luva lá embaixo, ela tava grande assim, falei, nossa, perdi a mão. Não tive coragem de olhar na mão, porque eu achei que tinha perdido a mão, pela pancada que foi, né? Eu... bateu aqui né daqui pra cá e rastou aqui essa mão que ficou isso, aberto toda aqui e aqui também ó eu perdi esse músculo que a gente tem aqui e esse dele ficou ele ficou torto só para ver aqui né se, se você forçar ele ele, ele fica esse aqui e esse aqui ó se forçar ele eles ficam um. bom mas se você libera aí a mão ó né, fecha a mão Avisou, né? Falamos pra eles, ó, oh, a máquina tá com defeito. E eles ficaram olhando lá, não, a máquina tá com defeito não. Então, passado três dias aconteceu o acidente. Trabalho com a mesma mão que eu me acidentei. Hoje, até hoje. Aí eu faço muita força com ela ainda. Dói demais. Lá a hora que você tá com sangue quente, não dói. Mas a hora que você chega em casa, o colega do céu, ser, sai demais. Não, medo eu não tenho, porque se eles mandarem embora para mim, tanto faz. <música>